mais uma edição do Destaques de Semana. O Exército Brasileiro assumiu a presidência da Conferência dos Exércitos Americanos, uma organização militar internacional constituída por Exércitos das Três Américas. Em solenidade realizada no Colégio Militar de La Nación, em Buenos Aires, o chefe do Estado-Maior do Exército da Argentina passou a presidência da Conferência para o Comandante do Exército Brasileiro. O ciclo, conduzido pelo Exército Brasileiro, se estenderá até 2023. Na região sul do país aconteceu a Operação Conjunta e Interagências das Forças Armadas Brasileiras, em coordenação com órgãos federais, estaduais e municipais. A ação foi na faixa de fronteira sul e teve como objetivo combater ilícitos e intensificar a presença do Exército Brasileiro na área. A 14ª Brigada de Infantaria Motorizada realizou na parte oeste do estado de Santa Catarina atividades como bloqueio e controle de estradas e vias urbanas, patrulhamento terrestre ostensivo, revista de pessoas e instalações e fiscalização de produtos controlados. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada iniciou nesta semana o exercício de simulação construtiva, chamado de jogo de guerra. Esse exercício dá continuidade ao programa de adestramento avançado do Comando Militar do Oeste. O termo jogo de guerra se refere a um exercício tático que permite a apresentação digital de cenário e simulação. O Comando Militar do Leste realizou um exercício de longa duração do curso de Especialização de Polícia do Exército. Essa capacitação tem duração de 11 semanas e visa habilitar os alunos a exercer todas as atividades funcionais de Polícia do Exército. Os alunos imersos em uma situação de simulação de combate planejaram e executaram atividades como segurança, processamento, e evacuação de prisioneiros, treinamentos, policiamento e investigação Também no Rio de Janeiro aconteceu o primeiro workshop de DQBRN Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear A atividade destacou o emprego do 1 Batalhão DQBRN Com ênfase para a Operação Covid-19 Além da certificação do módulo especializado que integra o programa de prontidão operacional da Força Terrestre na região de Areal e Mar de Espanha, em Minas Gerais. A 4 Brigada de Infantaria Leve de Montanha realizou a Operação Diedro. O exercício foi desenvolvido em um quadro de defesa externa em que os batalhões de infantaria de montanha efetuaram um ataque de infiltração em terreno montanhoso, superando as dificuldades e desafios desse ambiente operacional e do clima diverso. 1.093 militares e 149 viaturas participaram da operação. E no esporte tivemos ótimos resultados. Na natação, o terceiro sargento Fernando Schaeffer conquistou a medalha de bronze nos 200 metros livres, na Copa do Mundo de Natação realizada na Rússia. Os atletas do Exército e da Marinha do Brasil conquistaram 13 medalhas no Campeonato Mundial Militar de Judô realizado na França. Foram 3 ouros, 4 pratas e 6 bronzes. Na orientação, o Exército ficou em primeiro lugar no Campeonato de Orientação das Forças Armadas. Os atletas do Exército Brasileiro Ganharam 9 das 12 medalhas possíveis. Parabéns aos nossos atletas! O Departamento de Engenharia e Construção realizou o primeiro simpósio do Exército Brasileiro de Geração de Energia Renovável por Fonte Solar. Cerca de 800 pessoas se inscreveram para acompanhar o evento de forma virtual e outras 100 na modalidade presencial. O simpósio contou com a participação de palestrantes civis e militares de diferentes órgãos federais e empresas privadas. As tropas do Comando Militar do Planalto realizaram a Operação Creme Cerrado no campo de instrução de Formosa, em Goiás. O exercício de adestramento da tropa contou com a participação de cerca de 2 mil militares e 280 veículos das unidades subordinadas ao Comando Militar do Planalto. Foi um grande exercício de combate em um contexto de defesa com o objetivo de aprimorar a capacidade de mobilização militar. Você já conferiu o podcast desta semana? O episódio vai te levar para os ares, ou melhor, para conhecer uma turma que é adrenalina pura. A equipe Os Cometas, equipe de salto livre da Brigada Paraquedista, é formada por 18 militares, homens e mulheres. Eles representam a Força Terrestre em competições nacionais e internacionais. Mais informações no site do Exército ou no seu agregador de áudio preferido. Você não pode perder! Esta edição fica por aqui.